E aquela dúvida? Pois é, hoje o Auge Brasil trouxe profissionais de estéticas que estarão dando esclarecimento sobre procedimentos. No ar, mais uma edição do Alge Brasil. O assunto de hoje é estéticas e cuidado pessoal. E quando se fala em depilação, você sempre lembra da depilação com cera ou com gilete. Mas o Auge Brasil trouxe a esteticista Roberta Milanês, que nos dará uma explicação sobre luz pulsada. Antigamente, uh, prevalecia realmente a depilação com gilete e a com cera, mas uh, por volta mais ou menos de 2000, começaram a surgir os aparelhos a laser e depois veio também a luz pulsada. Né? Uh, as vantagens, praticidade, preço e eficiência e eficácia do, do equipamentos hoje, eles estão bem atualizados, tecnologia muitas vezes vem de outros países como Israel, que é líder em, em, em laser né, no mundo, e essa tecnologia ela vem para o Brasil, graças a Deus, substituiu e muito a cera e a gilete. Ah, a depilação, a luz pulsada, ela tem algumas vantagens, ela pode clarear algumas manchas né, com pelos encravados. Sim, algumas regiões. Sim. Uh, os pelos, eles diminuem de uma forma assim que a, a, a mulher, né, que é o nosso público-alvo, uh, elas ficam até um ano, dois anos sem ter pelos e aí nasce, nasce um ou outro, vem faz uma sessão de manutenção e aí elas estão livres para piscina, para praia, sem preocupação nenhuma sensação daquele bem-estar, aquele prazer de mudança, principalmente na região do rosto? Quem nos fala sobre estética facial é a biomédica esteta doutora Francilane Benitz. O público que nos procura aqui é tanto público feminino como masculino, jovens também procuram bastante, né até porque os jovens hoje estão preocupados bastante com a aparência. E, assim, as pessoas procuram bastante é, por conta da autoestima, né? O, o que está sendo assim, mais procurado hoje é o Botox, por ser um procedimento rápido, né, imediato. Mas também temos o microagulhamento, temos é, radiofrequência né, para rejuvenescimento, também trabalha as minhas expressões e temos também é, é, skin booster. Temos vários tipos de tratamento que podemos, além de nutrir né, toda a pele, Melhorar a aparência das rugas e também dar um vício melhor para a pele. E não paramos por aí não. A esteticista e cosmetóloga Ludmila Barbosa nos conta como é a estética corporal. Hoje a gente tem um público corporal predominantemente feminino. Porém os homens também estão procurando tratamentos corporais. É, e as pessoas elas são muito imediatistas, né? então elas querem um resultado para ontem, só que nada na vida é assim. Exatamente. Né? É, a estética ela, ela tem que ser, ela tem que agir como um conjunto, né? com atividade física, alimentação, os nossos tratamentos que são exclusivos, para realmente dar um resultado legal. E vocês usam o método mais, aparelho, massagem, como que são mais ou menos esses procedimentos? Sim. Aqui a gente usa tudo, tantos aparelhos de alta tecnologia que a gente tem, né? É, trabalhamos com diversas ferramentas, tratamentos manuais também. Tudo depende de uma avaliação né, do, do paciente, do cliente, para ver o que funcionaria melhor para ele. Varia de pessoa para pessoa. Varia, varia. E a preocupação das pessoas em estar bem ou com um corpo muito bom é sempre a mesma, aquela preocupação. Ah, sim, né? Aquela gordurinha localizada, uma celulite ali, outra aqui, é a coisa mais comum que a gente recebe por aqui, né? E depois da pandemia, você acha que o público eles ficaram mais ativos na procura de estética? Como você acha que ficou? Hoje, sim. Hoje eu percebo, a gente que percebe que a procura pelo bem-estar, na verdade, aumentou, né? A estética, como a parte emocional também, de bem-estar, de estar feliz com o corpo, de se cuidar mais. Uhum. Prevenção, né, de doenças. Sim. Então acho que tudo isso aumentou. Aumentou bastante. Depois da de né? pandemia, aumentou. E estética capilar? Tem também. Quem nos fala é o Dr. Valmor Santos, biomédico especializado em estética integrativa. Geralmente, depois dos 30, 35 anos de idade, é, muitos, principalmente mulheres, né, começam a reclamar da queda capilar. Justamente porque nessa idade já, já acontece ali uma queda acentuada dos hormônios, né? é, de 1 a 2% ao ano. E depois dos 40 anos essa queda já é um pouco mais rápida, né? e isso contribui muito para a queda capilar. Fora que também vai caindo a absorção de nutrientes, né? como as vitaminas e os minerais. E hoje, hoje em dia, é... estamos aí na síndrome pós-Covid, né? que gera aí uma inflamação no corpo e acaba é... o nosso corpo, cabelo, pele e unha, é um efeito para o nosso corpo. Então, o nosso organismo só vai deixar. E os nutrientes, as vitaminas e os minerais para o cabelo Quando sobra no corpo E depois a, dessa infecção do, do Covid é, Consome vitaminas e minerais Aí começa a faltar para o cabelo Então começa a cair Tem uma queda acentuada E muita gente não entende é, Percebe essa queda Mas muita gente não entende na ocasião o que está acontecendo Por que, que eu estou perdendo o meu cabelo? Muita gente acaba não entendendo E seria consequência de toda essa explicação que você está nos dando Isso, isso Aí teria que fazer um, um tratamento para cuidar dessa questão da inflamação e dessa perda de nutrientes né, com, com a doença e promover aí um, um, um tratamento tópico também e sistêmico para é, reorganizar tudo isso que aconteceu no seu corpo, esse estrago que o vírus causou. Né? E esses métodos usados, eles são com aparelhos, com produtos, como que é feito mais ou menos? Sim, tem, tem um tratamento sistêmico que a gente faz, né, que é repor os nutrientes, as vitaminas, melhorar a absorção da pessoa, né, para que o cabelo tenha força, para ter, ter matéria-prima para crescer. E também tem como a gente passar ativos, tópicos, em forma de creme, para a pessoa usar no capilar. E também a, eu uso, eu gosto muito da terapia, que consiste na aplicação do gás ozônio no couro cabeludo para estimular o crescimento, o crescimento dos fios. Falarmos sobre micropigmentação labial. Nosso convidado é Klausner Parazzi. A micro labial ela é muito interessante porque é, geralmente a gente, né? É, a maioria mulher, mas claro que nós temos homens procurando porque você consegue deixar é, um lado muito natural. Então, isso que é o mais legal da micropigmentação Você tem aquela boca mais pálida, aquela boca um pouco mais sem vida. Então, você deixa ela com um aspecto mais natural, um rosinha mais legal. Ou, às vezes, a cliente tem um lado muito escuro. E aí, você consegue quebrar um pouco desse lado, trazendo ele com um pouquinho mais claro, com um rosadinho, para que ela fique com uma boca mais saudável. A micro é muito interessante por isso, porque ela ainda sobrancelha frio a frio, dos olhos e dos lábios, você também tem areolas, né? Sim. Que você também pode pigmentar quando você teve algum problema. Um problema algum, de saúde, algum, né? Alguma cirurgia que, que ficou, né? É, algum desenhinho que ficou estranho, você pigmenta também. Que bacana! A Santa Bárbara tem todo esse tratamento, então que maravilha! Tem, tem. Nós temos aqui já mais de 15 anos a micropigmentação atendendo a nossa região. E esse processo dessa pigmentação labial é, é demorado? mais ou menos? Olha, não é tão rapidinho. É, a gente passa o pré-anestésico, você fica um tempinho com ele, então o processo total é em média duas horas. Mas não que você fica duas horas fazendo o trabalho, o processo, é, é, é isso, É todo o processo é, acaba demorando duas horas, mas em média é uma hora, mas o processo total de quando a cliente chega com anestésico é em média duas horas. Tanto lá dos olhos, a sobrancelha, a areola, é tudo parecido. A diferença é quando a cliente faz ao mesmo tempo um procedimento e o outro. Aí diminui um pouquinho o tempo, entendeu? Porque ela já está lá com a anestésia. E aí, gostaram do programa de hoje? É, tem que se cuidar de vez em quando, né? De leve, uma mudancinha aqui, outra mudancinha ali sempre é bom. Faz bem para a autoestima. O Auge Brasil vai ficando por aqui e até o nosso próximo programa.